Olá, amigos do Rio Eu Mafra Mix, salve, salve você que nos acompanha pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, pela nossa web rádio, pelo YouTube. Olha só, deixe seu comentário, seu, seu curtir aí para a gente divulgar essa reportagem, porque ela é muito importante. Olha só, dia 30 de março, 19 horas teremos uma audiência pública para conversar sobre a implantação de escola cívico-militar em Mafra. Quem vai trazer mais detalhes para nós, mais informações, é a vereadora Dirselena de Trich, que que é, é professora, é uma das expoentes, é uma das principais vereadoras aqui do nosso município de Mafra, e que vai trazer mais detalhes. Vereadoras, falar sobre o, a escola cívico-militar já mostrou aonde foi implantado um avanço como que você vê essa implantação no município de Mafra? Eu vejo com bons olhos, porque nós temos acompanhado a nível federal, né, nas escolas que têm sido implantadas nos municípios, é, o avanço que tem, que tem tido a diminuição é, da evasão escolar em 80%, a diminuição das agressões físicas, as, as agressões verbais. Então, eu acredito que isso é muito importante. De repente, a gente colocar em um bairro de periferia, né, onde a gente possa trabalhar não apenas com a comunidade escolar, mas também com a comunidade ao entorno. Então, eu vejo com bons olhos, nós fomos atrás, como Câmara de Vereadores, fomos atrás da LESC conversar com os deputados, porque não adianta nós levantarmos uma bandeira sozinhos. Nós precisamos sempre de parcerias e é por isso que a democracia é importante. É nós sempre buscar pessoas e trabalhar juntos. E buscamos isso como Câmara de Vereadores. Fomos atrás do deputado Marcos da Rosa, que no dia 21, até essa semana, foi implantado lá na LESC, a Frente Parlamentar de Escola Cívico-Militar. Então, a gente vai trabalhar junto, não apenas pelo município de Mafra, mas o nosso intuito também com essas audiências públicas é que nós possamos trazer um programa do governo do Estado de Escolas Cívicos Militares para Santa Catarina, né, que hoje nós não temos. Tem a nível federal, a nível de municípios, mas não tem um programa de governo de Estado. Então, é essa audiência pública ela é muito importante para ouvir também a comunidade, porque a democracia é isso, né, Douglas, é nós trazermos, trazermos o nosso desejo, trazer os índices, o que isso vai trazer de diferença para a sociedade, mas também ouvir o que a sociedade tem a falar com relação a isso. Por isso, a importância da participação de todos, independente se você gosta, se você não gosta, se você conhece ou desconhece do assunto, na audiência pública vai ser o um momento de você conhecer e aí, aí sim você dirimir uma opinião, dizer eu gosto, não gosto, quero ou não quero. Então... É, vale, vale lembrar que essa audiência pública ela é organizada pela Assembleia Legislativa de Santa Isso. Catarina, mas por provocação da vereadora Dircilene e dos demais vereadores que provocaram. Essa, essa, essa ação aqui no nosso município. É, Edicene, é importante para quem tem os seus votos a favor ou contra que nessa reunião poderá se manifestar, inclusive, a função da audiência pública justamente é essa, é ouvir a, a comunidade. Como que você espera vai ser feito na, ali na, na sede social né, do Sicob Ali cabe pelo menos umas 300 pessoas, 400 pessoas... Qual que é o público aguardado? Que, como que você vê essa, essa ação desse dia 30 às 19 horas? Então, Douglas, é, deixar bem claro que é um movimento apartidário, né, porque quando é, tivemos essa iniciativa, a primeira coisa, eu conversei com os vereadores. Nós sentamos em uma reunião de comissões, estavam todos os vereadores presentes e discutimos. Vamos trazer essa audiência, todos concordam e a maioria dos vereadores concordaram. Então, é, é um movimento apartidário. Eu digo que não é a Câmara que está promovendo, mas é a Câmara que foi atrás, que foi em busca dessa audiência. E, realmente, é, ali na, na sede do SCOB, cabem, em média, 400 pessoas. Foi isso que foi repassado pela... pela pela responsável ali pelo espaço, né? e nós esperamos que lote a casa. Né? Mas estamos, né? quero até agradecer, Douglas, o Rio Mafra Mix, por essa oportunidade, porque nós sabemos que você é o maior canal hoje de, de audiência, de, de mídia, rádio, é, WhatsApp. Né? Então, a gente agradece essa oportunidade de estar trazendo isso para a população e convidando todos a, a estarem conosco, participando. Disse, se acredito, né? e você pode discordar de mim ou não, como vereadora, deve ter muitas pessoas ali que têm dúvida, querem conversar. E aí, você está à disposição? Pode. Te procurar, onde te encontra? Né? Quer discu discutir pelo pró ou pelo contra? Como que faz? Então, eu estou à disposição nas minhas redes sociais sempre. Meu WhatsApp está lá no meu Instagram, meu WhatsApp está no Facebook. Pode me mandar mensagem, é, a gente marca para atender pessoalmente. Né? Se, se eu não conseguir resolver né? Pel, pelos meios de comunicação, a gente atende pessoalmente. Isso tem acontecido semanalmente, sabe, Douglas? Eu estou bem feliz que desde o início da legislatura a gente está agregando pessoas porque a gente ouve a todos e atende a todos, independente do dia, se é final de semana, se é durante a semana, às vezes a gente até abre mão um pouco da família, da gente, dos, dos outros afazeres, para você ficar em prol da comunidade. Mas, se o vereador se propôs a isso, então também tem que cumprir essa essa meta de, de governo, né, de estar na legislatura e estar ouvindo todos. Então, hoje a Câmara de Vereadores ela fica lá no alto de Mafra, é pertinho da loja Salai, do lado do posto, então não é mais junto à Secretaria de Educação. Então, estou à disposição, não sempre lá, porque a gente está na rua. Né? O vereador ele acaba estando mais na rua do que dentro da Câmara. Né? Mas a gente está, de vez em quando, por lá, porque tem muitas questões burocráticas também, projetos de lei para estudar, para discutir, porque, como você falou, independente de ser é, pró-governo, né? mas eu, eu sou uma pessoa muito correta, se está certo, a gente luta pelo que é certo, se está errado também, eu vou no prefeito e converso, vou no secretário e converso, vou direto no, no local onde está acontecendo o problema e também vamos lá conversar, porque essa é nossa função, é defender a população como um todo. Aproveitando, Dirce, esse momento aqui, a nossa audiência, você também é uma das vereadoras aí que lutou e luta pela questão da linguagem dos sinais, né? há algumas mudanças na Câmara, em votação ou já aprovadas, que desse uma palhinha para nós também aproveitar essa oportunidade. Então, a minha paixão também é a educação especial, né? não apenas a língua de sinais, a Libras, mas também o autismo, a né? acessibilidade em todos os setores. É, então, nós aprovamos na Câmara o projeto de lei que institui, que tem intérprete de Libras em todas as sessões da Câmara, tanto solene como as sessões ordinárias, extraordinárias. Então, foi aprovado, aí no prazo de 180 dias, agora a gente vai fazer a questão burocrática de contratação, de ver como vai ser essa contratação, tudo certinho, porque... É, o intérprete ele tem alguns quesitos específicos e são poucas pessoas que se encaixam dentro desses quesitos. Por exemplo, tem que ter a carteirinha de intérprete de Libras, tem que ter a graduação, pós-graduação, então tem todos um, os trâmites. Não é só saber falar. Isso, não é só apenas, ah, eu tenho conhecimento, né, ou eu tenho curso básico, médio, intermediário, avançado. Não, você tem que realmente ter uma carteirinha, você tem que ser identificada como intérprete. Por exemplo, eu sou professora de Libras porque eu tenho pós-graduação em Libras, mas eu não sou intérprete de Libras, porque eu não foquei nisso, e realmente a intérprete de Libras, ela tem que passar por mais trâmites para ela conseguir ter esse, esse desempenho, né? tem que se apropriar mesmo da, da língua de sinais. E outro projeto que nós temos lá na Câmara tramitando também agora é do cordão de girassol, que é o cordão de identificação das pessoas que têm alguma é, doença oculta, alguma deficiência oculta, que a olho nu você não consegue enxergar, mas aquela pessoa às vezes sofre com dores todos os dias, então até nós vamos ter uma roda de conversa agora. É, Durante esse mês agora de abril, conversei com o Plínio, secretário da saúde. Nós vamos ter uma roda de conversa com essas pessoas que têm essas doenças. Porque eu poderia entrar no Google, fazer uma pesquisa de cada doença dessas. Por exemplo, é, esclerose, é, a doença do, do... esqueci agora o nome, mas que lida com esse nervo aqui próximo à mandíbula, que dá uma dor todos os dias. Eu falei, poderia entrar e pesquisar cada uma delas, mas nada como você ouvir da pessoa que sofre diariamente. Então, nós vamos... É, conversar, vamos ter depoimentos dessas pessoas, para que esse projeto seja o quanto antes passado pelas comissões, seja votado na Câmara e essa pessoa, onde ela esteja, ela tenha prioridade. né Ela tenha prioridade numa fila do mercado, numa fila do banco, porque ninguém sabe a dor que ela está sentindo naquele momento, que ela está passando. E com relação ao autismo, está chegando abril, né abril é o mês, né nós vamos dedicar o mês todo em Mafra ao autismo. Então, também é uma bandeira que, que eu defendo, assim, de, de unhas e dentes, no dia... 4 de abril estou indo a Florianópolis, que tem o um evento da Procuradoria Estadual da Mulher lá, mas pela manhã vai ter a instauração da Frente Parlamentar do TEA, em Santa Catarina, lá na Leste também. Então, eu estarei participando de manhã da, da Frente Parlamentar do TEA e à tarde da Procuradoria da Mulher do Estado de Santa Catarina. Então, é... são muitos trabalhos, Douglas, né? muitas ideias, muitos ideais. Às vezes, a gente esbarra em questões burocráticas, que não é tudo que a gente consegue desenvolver com a velocidade que a gente queria, há né? uma amorosidade na, na questão pública, mas a gente está lutando, Douglas, está trabalhando por toda pela maioria, pelas maiorias e pelas minorias também. né? Às vezes tem pessoa que chega para mim e fala assim, mas, Dirce, a tua bandeira é pelas minorias. Eu falei, não importa, às vezes essas minorias nunca foram vistas, nunca foram lembradas, então a gente luta por todos. Dirce, desejar deseja muito a saúde para você é. e força é. para <risos> aguentar esse... Trabalheira toda. É, tem que ter um pique realmente, mas graças a Deus eu falo assim que quando nós temos Deus na vida, a gente encontra forças. né? E eu tenho um esposo, uma família que está sempre em casa, de braços abertos quando eu chego e os dias que eu estou é, com muitas dificuldades é o meu esposo lá que me dá um abraço e diz amor, vai dar certo, vamos junto. Então, eu acho que a família, ela realmente é o suporte da sociedade. Quando você tem uma família que te apoia, que te abraça, que está junto com você, trabalhando com o mesmo objetivo, é, com certeza as coisas caminham. Né? E tendo Deus à frente de tudo, à frente de todos os movimentos, eu acredito que isso também é, é essencial, é fundamental. É um pilar, né? Até quero mandar um beijo pro meu esposo, né? Que eu amo ele. Aí, Emerson, vai fazer é lavar a louça hoje. É. Não, e ele é parceiro para tudo, né? No que ele pode estar junto comigo, ele está. No que ele não pode, ele entende a minha ausência e apoia, né? E isso é muito importante. É, eu falo sempre que quando eu fui entrar para a campanha, para resolver se iríamos mesmo lutar pela vereança, a primeira pessoa que eu conversei foi meu esposo. Falei, amor, você concorda? Você vai estar comigo? Ele falou, vamos junto, amor, estamos juntos. Se Deus colocou isso no nosso coração, você vai conseguir e vai dar certo. Porque se um esposo puxa para um lado a esposa para o outro, não dá certo. né? Tem que estar os dois com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Dá certo. Muito bem. Obrigado, Chilene, por dedicar esse tempinho e vir aqui na nossa redação. Olha só, então, para você que chegou agora, 30 de março, 19 horas, na sede social do Banco Cicópio, audiência pública para implantação da escola cívico-militar nas escolas de Mafra. Você é o convidado, pra, o convidado então, para fazer parte. No Rio Mafra Mix, no site, nós temos uma reportagem completa com todas as informações e horário para você se interar um pouquinho mais sobre esses assuntos. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.